moral Isso é a batalha sem Isso é a batalha central. A humildade é a essência e o respeito é fundamental! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hoje eu mato o desempenho Eu vi que no boot você traz até um desenho Olha só moleque como hoje eu te aniquilo Eu sou tipo doutor Z, mas te mato porque também é doutor destino Seu destino hoje é cair nesse free Você sabe que você nunca vai ser um bom MC você sabe que hoje eu te amasso. Hoje você sabe, vou causar um arregaço. Olha só que finta, mano. Você sabe que hoje eu vou estar tá te gastando. Você sabe, faz sua mais bela poesia. Olhando pra sua cara, parece um mano braço aqui com bulimia. Bagulho que é foda se a gastação retém. E aí? Caralho. Primeiro round, direito de resposta: Killet. Vamos que vamos, DJ. Af. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Engraçado é que a minha mãe vai ficar brava de eu ter matado meu cunhado, né? Aí, ó! ó. O rap é trabalho e sério é isso Eu sou o Mano Brown e você é um finado neguinho Então entende que aqui não pega nada Pode ser finado, neguinho não representa a quebrada Entende isso daqui que... Com isso aí, irmão Nem era pra você estar tá aqui Era pra ser um versúgio ou não E todo mundo sabe que isso é verdade Por isso que eu mostro isso daqui com humildade É melhor você parar Rap, na é sua bagagem Você não era pra estar tá aqui Perdeu na primeira fase e... Acusações gravíssimas Vamos lá, hein Barulho Pro F19. Oh, oh. Eita, cuzão. <risos> Barulho pro Killet. Oh. Ainda assim, né? Nossa, tá traca, né? Vamos lá. Killet ganhou. Não. Primeiro round. Terminou. Começa. DJ. Essa luz no meu olho não tá dando muito certo. Vamos, Timbão. Vamos aí, rapaziada. Ah, ah. Sabe por que, que eu acabo aqui marrento? Você não manda nada, você paga de nojento. Isso daqui é o nosso movimento. Aonde que você não tem um fundamento E é por isso que aqui eu sou essencial Eu tenho um respeito e você não é fundamental E é por isso que com nós você não brinca Você não agita, não representa o seu crânio trinca Não demorou, você precisou esperar aquilo eu te chegar Pra eu vir aqui tomar o seu lugar Entende isso daqui, que é o free Tirar o AF e substituir por porquiletir E mesmo se eu estiver travando Eu rimo melhor do que você Isso daí já faz mais de anos Uh. Direito de resposta A F19 Fala pra ele, DJ Eita que bicho. Vamos de novo, hein? <risos> Aquele clima, hein? Vai Se você ama essa cultura como eu amo, essa cultura de hip, up. hip up. Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura de hip, up. hip Hop É você for é você não faz ataque você sempre rima mal aqui nesse freestyle. Eu venho aqui pra editar o baile. É só nos corrubar minhas joias, mas nem assim cê fica hype. Bagulho que é louco, você entende que eu já tô surfando. E hoje mesmo eu tô destruindo seus planos. Entende, moleque, a rima é lúdica. Te mato, minha mina, vai ser filha única. Você sabe que hoje em vai pro cemitério Entende? Você só mazeleiro Jonão e Gu não babam ovo deles Babam meu que aqui tá seco Eita Uou! Eita Ó oh, Vocês ouviram Vocês decidem, vamos lá Barulho pro Killet Barulho pro AF-19 Terceiro round. Bate e volta. Um não, você nem vê. Calma aí, rapaziada, agora, hein? Terceiro round um, aí, gastar a chazinha pra poder lá. Ah, Vamos lá? Esquece a irmã agora. É o terceiro round, então, família. Quem quer que seja violento e sangrento vão pro alto e grita: O seu crânio! Viva! Não se engane, eu tá ligado no papel, sou origami Só que você sabe que cê é fraco, tá Talentosos origami, você só papel amassado É papel amassado, avassalador Eu jogo ela em você e também na professora Pra você entender aí, meu mano Você rouba minha brisa, minha irmã rouba seus panos E é isso aí, é suspeito Se fosse pra ele se aprender do mesmo jeito Não muda nada que qualquer fita, seu cabelo platinado, me acima que é platina. Mas eu tô surfando alinhado, cabelo platinado, surfista prateado. Você tá ligado? Você tá ligado, seu primeiro lugar, você chama de surfista dourado. Firmeza, moleque, eu tô com cerol, surfista do gelo, então tá com nós Bogol Sabe por que eu passo o serol? É... Cê moscou hoje faz sol Hoje faz sol vacilão Passou será só que minha gris chegou e te cortou na mão no que é foda você sabe Que você tenta comigo mas nunca mostra o seu resto. Você fala de linha e não é bem assim Falando de linha eu lembro até do Dalsim Sabe por quê? Eu quero muito mais o caso não rasgo o pipe ninguém brinca